Inscrições abertas para o ILB, investimentos lucrativos na bolsa, formação número 1 em Portugal para quem quer aprender a investir em ações. O que é que inclui o ILB? Muito simples, 11 módulos absolutamente fantásticos, super completos, onde tu vais aprender desde o zero até às melhores táticas que são usadas por super investidores como Warren Buffett. Por isso, desde as bases das bases até começares a perceber como é que tu deves a, a explorar as empresas, como é que tu deves avaliar os negócios, como é que tu consegues encontrar o real valor das ações e perceber se estás a pagar um bom preço por elas, ou se estará a um preço demasiado caro e que deves evitar. Para além disso, para além dos 11 módulos super completos que temos, nós temos ainda encontros de todos os meses, são 6 encontros no total, um por mês, para juntamente com a comunidade lucrativa nós resolvermos todas as tuas dúvidas. Eu não quero aqui nenhuma dúvida, quero mais clareza, quero que tenhas todas as tuas perguntas bem esclarecidas e por isso vamos ter estes encontros absolutamente fantásticos. Para além disso, também temos aqui um conjunto de bónus absolutamente fantásticos que incluem participações de outros convidados que te vão ajudar a investir com mais confiança, que te vão ajudar a perceber que outros ativos financeiros é que tu podes investir para rentabilizar ainda mais os teus investimentos e muitas, muitas outras coisas. Workbooks, temos aqui automatismos para facilitar a tua vida e para não gastares tanto tempo. Temos aqui tudo para melhorar a tua vida. São muitos, muitos bónus absolutamente fantásticos. Por isso, em resumo, 11 módulos, encontros mensais e ainda um conjunto de bónus absolutamente imperdíveis e que tu tens que ver aqui na página Tens todos os detalhes aqui para tu te inscreveres no ILB, ok? Fica à tua espera nos investimentos lucrativos na Bolsa, junta-te à comunidade lucrativa e faz deste ano o melhor ano da tua vida financeira, começando a investir na Bolsa de Valores. salsas lucrativas e até já!